A ciência colocou as baratas na ordem blatária, na maioria das vezes este inseto tem a forma de um ovo achatado, sua cabeça é triangular que se move facilmente por estar presa a um pescoço membranoso e extensível, além de estar protegida por uma estrutura chamada de pronoto, que tem a função de um verdadeiro escudo. Seu aparelho bucal é mastigador, dotado de fortes mandíbulas. Elas têm dois pares de asas que em algumas espécies é usada ativamente, e três pares de pernas normalmente providas de espinhos. Essas pernas são chamadas de cursoriais, ou seja, adaptadas para correr. Algumas espécies estão entre os insetos mais velozes conhecidos. Mesmo assim, ainda são alvo de outros insetos ainda mais velozes, como o besouro-tigre. Elas copulam para se reproduzir. Mas em algumas espécies, a reprodução pode se dar sem a necessidade da cópula elas nascem de ovos agrupados em uma estrutura chamada de ooteca. Em algumas espécies a ooteca fica retida até o nascimento das ninfas, já em outras ela é depositada em locais protegidos. A ooteca é uma estrutura desenvolvida para proteger os ovos, ela pode abrigar até 50 ovos para algumas espécies. As ninfas são as formas jovens das baratas, que têm as mesmas características dos adultos, porém sem os órgãos sexuais amadurecidos, e com asas rudimentares, que poderão se desenvolver ou não, de acordo com a espécie. Elas podem se alimentar de uma grande quantidade e variedade de materiais orgânicos. As primeiras baratas a habitaram nosso planeta há aproximadamente 400 milhões de anos. Algumas espécies apresentam as mesmas características de seus ancestrais. E durante esses milhões de anos de evolução, elas conseguiram uma grande quantidade de inimigos naturais. Aranhas, anfíbios, répteis e vários outros animais que têm elas em seu cardápio. Dentre os parasitoides que mais destroem as populações de baratas urbanas existem aqueles que depositam seus ovos dentro da ooteca das baratas e outros depositam seus ovos nas próprias baratas como é o caso da vespa joia que injeta uma toxina paralisante no cérebro da barata. Desta forma a barata irá se comportar como um verdadeiro zumbi não molestando a larva do parasitoide. Entre as crenças populares existem duas mais interessantes. A primeira é que a barata branca se alimenta do sangue de outras baratas. Na realidade a barata branca é uma barata que acabou de fazer a sua muda e muitas consomem o seu antigo exoesqueleto. A outra lenda é de que as baratas podem resistir a uma explosão nuclear. Nenhum animal pode resistir desabrigado a uma explosão atômica com as suas radiações ionizantes. Nem mesmo as baratas e suas zootecas, que são comprovadamente mais resistentes que um ser humano. Mas as baratas de esgoto têm ainda a seu favor o fato de habitarem as galerias subterrâneas dos esgotos, desta forma elas estariam protegidas como se estivessem em um abrigo nuclear. O uso de inseticidas para o seu controle, apesar de oferecer resultados imediatos, pode causar problemas de saúde, além de poder desenvolver nas baratas resistência a esses produtos químicos se eles não forem usados da forma correta. Das aproximadamente 5 mil espécies de baratas conhecidas pela ciência, menos de 1% já foram relatadas como pragas urbanas e apenas uma espécie é tida como praga agrícola e assim mesmo de baixo impacto. A ciência tenta conhecer melhor as baratas não só para fazer o seu controle no ambiente urbano, mas também para compreender melhor alguns de seus mecanismos básicos. Algumas espécies vivem em florestas tropicais com altíssima umidade e com grande proliferação de micro-organismos. Então, para se manterem vivas, elas têm compostos antimicrobianos muito eficazes. Alguns desses compostos já estão sendo estudados para serem usados como base para novos medicamentos. E o estudo da digestão da celulose pelas baratas está apontando novas soluções para a produção de biocombustíveis. E esses são apenas dois exemplos bioquímicos que indicam a necessidade de continuar estudando este animal tão eficiente.